No, no vestibular, basicamente, considerando a concepção, a mórula é a primeira semana. A segunda semana, final da primeira, segunda semana, é a blástula. Terceira semana vai ser a gastrulação. E a quarta semana vai ser a neurulação. A organogênese corresponde da quarta à oitava. Já vi uma vez uma questão no vestibular dizendo que a gastrulação ela acontece na segunda semana. Estava errado. Gastulação é na terceira semana. Fácil. Mórula, blástula, gástula, neurula. Logo, eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta semana. Bem na ordem, tá? Bora começar a ver a mórula. A gente já viu anteriormente, mas vai ser mais relacionado para o ser humano, tá? A mórula, lembra? São células indiferenciadas. São células que a gente chama de totipotente. O que uma célula totipotente se cair em prova? Começa já anotando, pegando. Quem não pegou papel e caneta, eu espero... Para esse vídeo, pega papel e caneta. A mórula, galera, célula totipotente quer dizer que cada célula da mórula pode formar qualquer parte do teu corpo, incluindo os anexos embrionários, como placenta, como outros anexos, tá? Então a mórula são células totipotentes. Se fosse possível pegar cada célula da mórula aqui, daria para eu produzir de cada uma delas vários embriões, tudo bem? Aproximadamente na é aproximado, tá? Ela surge na 72 horas após a concepção, há quatro dias. Tem gente que considera três, 4. fase que chega no útero, onde acontece a fecundação, Kennedy? Acontece na tuba uterina. Aí ela vai migrando, vai, vai, vai, forma mórula. E no útero chega ainda na fase de mórula, tá, galera? A gente considera a mórula aparecendo com uma frutazinha chamada de Amora. E essa fase aqui é a fase de maciço celular, cai em prova. O que é maciço? Quer dizer totalmente preenchido, tá galera? Eu tenho de 12 a 64 blastômeros. Em aula anterior, eu já mostrei pra vocês introdução em embriologia, que blastômero é a mesma coisa que célula. Então eu tive várias clivagens, que foram divisões, e formou o que a gente chama de blastômeros. A mórula ainda continua com a região do ovócito chamado de zona pelúcida. Não esquece de bater um print. Deixa que a gente explica...